Teurgia Vide, Pneumiatria Do grego, Teurgia, pelo latim, Teurgia, espécie de magia baseada em relações com espíritos celestes. A arte de fazer milagres. Filosofia No neoplatonismo, arte de fazer descer Deus à alma que cria um estado de êxtase. Apesar de não haver menção desta técnica nos livros do Dr. Lacerda, Entendemos que é possível realizarmos um encontro cósmico entre o paciente e os seres angelicais, tais como o seu anjo da guarda. Esta técnica deverá ser melhor descrita.